Flamengo perde para o Atlético Mineiro por 2 a 0 Jogo válido pela 13ª rodada. Vamos começando o vídeo já falando sobre esse assunto, né? Porque o Flamengo perde, né? Perde mais uma vez. Já perdeu para o Internacional. E agora, gente? É uma coisa que eu fico até naquela, naquele, naquela dúvida, né? Por que o Flamengo joga assim, hein? Por que o Flamengo joga desse jeito? Não tem que jogar desse jeito, gente O time tem que ir pra cima primeiro tempo foi aquele primeiro tempo no, no começo do primeiro tempo atacou Mas depois do gol do Atlético Sentiu o gol, gente Sentiu O Flamengo não jogou Não jogou bem hoje Os jogadores não colaboram no campo, gente Vamos falando do jogo Vitinho, foi mal hoje Foi muito mal né? Aliás, ninguém Não foi bem, ninguém porque o Flamengo teve criando chances e não conseguiu, gente Mas o Atlético apertava, apertava, apertava e o Flamengo não conseguia E aí, gente, o Flamengo acabou perdendo o jogo O Flamengo, gente, tem que procurar vencer jogos Tem um jogo contra o Atlético, ele vai ficar direto no Belo Horizonte, né? Na próxima quarta Tem que ganhar o jogo, gente Tem que ganhar, né? Focar para esse jogo Agora, o jogo do Flamengo foi muito horrível hoje, foi muito horrível, não jogou bem, não, não fez o, a, o seu jogo, não fez o seu papel de jogo, né? Vamos falando do Marinho, não foi bem o Marinho, né? né? E é complicado, gente, ó, ninguém foi bem hoje, ninguém. Porque o Flamengo, o Flamengo não encontrava o gol, gente, não encontrava, o Atlético era totalmente esperto na jogar, -se. Na, na jogada do Flamengo, é totalmente esperto. O jogo era falado, gente. O Flamengo não joga bem neste campeonato brasileiro. E olha, o time é o 13º colocado. Né? Se tropeçar dois, duas rodadas, cai para zona de rebaixamento. Cai para a zona de rebaixamento, porque o time não vem bem fisicamente. Contratou os jogadores, jogadores, mas não deu certo. Parece que o elenco não tá dando certo. Contratou o Marinho, contratou os jogadores, mas não deu certo, gente. É isso que eu fico até, eu fico com raiva. que esse negócio fica jogando bola, fica jogando um péssimo jogo. Ah, mas deles, o Flamengo jogou bem contra o Cuiabá. Jogou bem. Agora contra o não foi, não foi bem jogo contra o Atlético Mineiro não foi bem Tem o Atlético Mineiro Na quarta Na Copa do Brasil Tem o, o América né? Agora no, no, no, no sábado E tem o Time do E tem o Tolima Na próxima terça Próxima quarta, perdão O jogo né? Então gente, o Flamengo tem esses jogos pela frente E o Flamengo não tem que dar vacilo Gente a culpa não é do técnico O técnico fala, fala, fala E os jogadores não não vão pra cima Não aperta a marcação E o Flamengo vai jogando Péssimo, péssimas partidas E é isso Eu fico, eu fico com raiva Quando esse time joga Péssimo caramba É isso O Flamengo bem hoje E é isso, gente É, né Agora o Flamengo tem um apete com o Mineiro Agora é foco, gente, é foco é isso, não esquece de se inscrever no canal, deixe seu like e ative as notificações para você não perder nada, tá bom? Valeu, fui!